Olá, sejam bem-vindos às aulas de tecnologia de frutas e hortaliças. Nesta aula, falaremos sobre o desenvolvimento dos vegetais. Reações metabólicas continuam após a colheita dos vegetais, modificando de forma constante as características da matéria-prima. O desenvolvimento dos vegetais é todo o processo entre o início e o final da sua vida. Dividimos este período em três fases. Crescimento, amadurecimento e senescência. A fase de crescimento ocorre na planta. Sua velocidade pode ser constante ou irregular. É influenciado pelo tempo, intensidade de luz, temperatura e hormônios vegetais reguladores do crescimento. Podemos dividir a fase de amadurecimento em três partes. Maturação, maturação fisiológica e amadurecimento. O início da maturação ainda acontece na planta. O fruto atinge seu volume máximo, além de ocorrer as seguintes transformações. Formação de cera na casca, desenvolvimento das sementes, mudanças na textura e na cor, mudança na taxa respiratória, formação de compostos voláteis e mudança na produção de etileno. A maturação fisiológica ocorre em vegetais que conseguem continuar seu desenvolvimento normal, associado ou desassociado da planta. Ocorre em vegetais climatéricos. Explicaremos o que é climatérico mais adiante. A fase de amadurecimento é a fase final da maturação e início da senescência. É onde o vegetal atinge sua melhor qualidade sensorial. Nas frutas, isso significa maior doçura e menor astringência e acidez. Também se iniciam as reações de degradação, demandando consumo da energia de reserva do vegetal para manutenção das atividades fisiológicas e integridade celular. No amadurecimento, ocorre a síntese de aromas, açúcares de cadeia menor, carotenoides e antocianinas, aumento na incorporação de aminoácidos e formação da via do etileno. Também ocorre degradação da clorofila, onde o vegetal vai ficando mais vermelho, laranja e amarelo, do amido em açúcares menores, deixando vegetal mais doce, ácidos deixando o vegetal menos azedo, oxidação de substratos, solubilização de pectinas onde os tecidos ficam mais macios e ativação das enzimas hidrolíticas. Outro conceito é a maturidade horticultural que é o estágio em que o vegetal está pronto para o consumo. Por exemplo, Aspargos e alface atingem o ponto de colheita mais cedo do que o brócolis. Pepinos, que são frutas parcialmente desenvolvidas, são colhidos antes que tomates, que estão aptos ao consumo somente quando completam seu ciclo de desenvolvimento. Enquanto que raízes e tubérculos demoram mais tempo para atingir essa maturidade. A senescência é o início da morte do vegetal. É um processo natural e irreversível, mas pode ser desacelerada por procedimentos de manipulação pós-colheita. Obrigada por assistir. Dúvidas podem ser esclarecidas no chat ou enviadas no e-mail www.rubertaleone.utfdl.edu.br